Hoje se cozinhou é exclusivo Uh, uh, tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te cegando Passou direto e tinha droga na bag Beat do lado, onde é parece um pé no Secador de inimigos Sei das más intenções Quer saber bebe tem comigo yeah. oh. Seis pacos de louco Tem no meu jeans Gasto em um noite, Always on me Em todo lugar que estou Essa vibe soube Não foi fácil mas hoje Nós só andamos Tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te cegando Passou direto e tinha droga na bag B**** do lado da trancha eu passo um pano Cinquenta canabé oh, yeah. levando coisas que eu nem poderia dizer Uh uh no meu pé Pisando em lugares que nunca venha você uh -huh. oh, yeah. Fazendo esse assim, mano Dora essa blanche oh, yeah. Double boca pra jogar com o dan Acabando chão, tô caçando essa agência Que combine oh, yeah. com drip, ou okay, que caia tomba uh. Estou lento pode acordar. Fumaça no navão, vou, vou minha gang Vão descer seus grooves, não vão colar, não vou colar. Bem dia, Mr. Dom, tamo de tronê é. Pega o passaporte pra carimbar uh, uh, Tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te cegando Passou direto e tinha droga na bag Beat do lado da trajeta e do pé um se rompendo Parece a ponta desse beck carburando Estou pro Guaraú, Ivano Célula cheia, ela me rodeia Odeia as presença, que é exclusividade Gosta de mentir, mas sem dar de verdade Posso admitir que cê é quente Mas no peito só tem espaço pras correntes Do tipo que brilha não que tira a liberdade Pico inveja tudo sem nem saber da metade Nós é raridade igual as peça no cabide Alvo de comentário, pique suas fotos no feed E ela pede pro tudo mas não sabe da metade Continua continuo bolando um bom a diferença é que agora eu troquei as strings uh. Continuo fazendo bom rap A diferença é a quantidade de nota de cem. Se quiser testar minha fé, mano, hold back Porque meu bonde faz fumaça, atropela igual tem Fazendo rima na esquina lá da zona leste Cê nós que corre pelo certo, se corre porque é a a A Faço grana, até umas horas Tenho história pra contar Ganhei um, mudou lá fora Faço grana, até umas horas Imagina pra contar. se eu não tivesse Feito tudo que eu fiz yeah, Pra tá aqui Eu lutei, sei que eu batalhei Quando o não era mais do que o sim Hoje eu digo que eu consegui Quando eu li Hoje é só pra falar de conquista Avião decolando na pista Eu tô indo pra Disneylandia Com a minha mulher e minha criança E foi por isso que eu fiz dinheiro Isso é necessidade, isso não é ganância Por isso eu preciso fazer mais do que eu já fiz Ai, fosse branco, regata e calça jeans Dirigindo Renegade, aquele jeep É quase impossível eles não me pararem blitz. Tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te segando, Passou direto e tinha droga na bag Beat do lado, da trajada, parece um pano